Uh, tem, a gente tem essa pergunta aqui. Quando a gente tem a deficiência de um hormônio, o problema está na produção desse hormônio? Como que acontece? É assim, ó. tem a produção, o transporte, a recepção, o metabolismo e a via de administração. Então, pode ser que você não tenha hormônio suficiente porque a glândula não está produzindo. Uhum. Isso é um problema de produção. Pode ser que o transporte não esteja ocorrendo. O hormônio é uma estrutura anfifílica, e ela é, é hidro- e lipossolúvel. Mas ele é 70%, os, os hormônios esteróides que nós estamos falando, certo. A, os que vêm do colesterol, eles são 70% lipofílicos e 30% hidrofílicos. Então, uma, um, um, você sabe que óleo não mistura com água. O sangue é hidrofílico, é igual água, e o hormônio é igual gordura. Então, eles não se, não se misturam. Então, existem certas proteínas, glicoproteínas, que são os carreadores. O SHBG, o CBG, o TBG, que carreiam os hormônios. Então, o problema pode estar aí. O hormônio chega no, no tecido-alvo, existe um receptor lá. Se o tecido está precisando do hormônio, o receptor está aberto. Uhum. Se, o se o tecido não precisa do hormônio, o receptor... Tá fechado. Agora, infelizmente, esses receptores são promíscuos. Eles não só aceitam o hormônio, mas eles aceitam outras substâncias que não têm nada a ver com hormônio, o hormônio, que causam problemas hormonais, uh -huh. que são chamados xenoestrógenos. São substâncias geralmente derivadas do petróleo, uh -huh. que têm uma atividade chamada estrogenicidade. Eles entram nos receptores do estrogênio. E funcionam como se fossem hormônios. Então, por exemplo, a mulher, na sua ingenuidade, depois do tomar banho à noite, ela passa um creme para ficar bonita. Sim. Mas aquele creme... tá cheio. Se ele, tá, se <risos> ele é derivado de petróleo, ele tá cheio de xenoestrógeno. Aquele xenoestrógeno vai entrar no receptor, vai ocupar o receptor do estrógeno. Quando o estradiol dela vier, não tem lugar. Então isso aí já é um problema na recepção. Uhum. Eu tenho um problema no metabolismo, que hoje tem uma ciência chamada metabolômica, que tem no metabolismo. Por exemplo, quem faz uso do hormônio de égua, que é o, é o conjugado estrogênico equino, é tem 11 metabólitos que não existem no corpo humano, que são ETs. E esses metabólitos eles agarram nos receptores e não saem mais, levam 13 dias para sair. Então, olha o problema que causa. Sim. Então, isso é um problema de metabolismo. Então, os problemas são vários. Ah, Para entender tudo isso, tem, tem muitas horas de voo, entendeu?